Quem se mobiliza conquista. Foi assim que os metalúrgicos da Johnson Controls Itachi, em São José, aprovaram um acordo que garantiu R$ 11.700, incluindo PLR e abono. Os trabalhadores também conquistaram estabilidade no emprego, reajuste no vale alimentação e antecipação do acordo da campanha salarial, que vai garantir correção dos salários pela inflação, aumento real de 1% e renovação de todos os direitos até 2025. Estou muito contente com a campanha desse ano, graças ao nosso sindicato que está sempre aqui na porta da fábrica nos defendendo. A nossa mobilização junto com os sindicatos metalúrgicos que veio trazer a nossa vitória. Foi uma importante conquista que serve como referência para a negociação da PLR da categoria metalúrgica neste ano de 2023. E o recado é que os trabalhadores têm que estar mobilizados juntos com o sindicato. Só chegamos nesta proposta, nesta vitória na Johnson contra os Itachi, porque os trabalhadores rejeitaram as primeiras propostas apresentadas pela empresa. E fica o recado, se na empresa onde você trabalha, o patrão vier com choradeira, o caminho é a mobilização dos trabalhadores junto com o sindicato.